Eu sou a professora Daiane e nessa videoaula nós vamos fazer um tour pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA UFMS. E eu vou te mostrar de que forma você vai acessar as informações do seu curso e das suas disciplinas. Vamos lá? O endereço do nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem é ava.ufms.br e você pode digitar no seu navegador do celular ou no seu computador. Nessa página inicial, você vai acessar o AVA Ensino de Graduação e Pós-Graduação. Nessa página inicial, você também encontra o AVA de Extensão e Capacitação, o Catálogo de Recursos Digitais e o site da AGEAD, a Agência de Educação Digital e à Distância. Localize o AVA Ensino e clique no botão azul de acessar. Nessa página de login, você deverá digitar o seu passaporte e a sua senha e depois clicar no botão acessar. Lembrando que se você tiver algum problema de acesso com o seu passaporte, você deverá acessar esse link, passaporte.fms.br. Assim que você fizer o login, você vai encontrar essa página. Clicando nesse painel de cursos, você vai conseguir uma visualização melhor dos ambientes nos quais você está inscrito. Você também pode acessar o painel a qualquer momento por esse menu lateral esquerdo, clicando aqui na opção de painel. No painel, você tem a opção de favoritar os ambientes para facilitar o acesso a esses ambientes em cada semestre. Em qualquer momento, você pode voltar aqui e remover o curso dos favoritos. Na lateral direita, você vai encontrar o calendário e o nome dos usuários que estão online no momento em que você estiver logado no Ava. Na barra superior do lado direito, tem um botão onde você visualiza as notificações enviadas dentro dos ambientes, o menu de mensagens instantâneas, o menu de e-mails, onde você pode enviar e receber e-mails dentro do Ava, e nesse último botão você encontra acesso ao painel, ao seu perfil, as suas notas e também as mensagens e preferências de visualização aqui do Ava. Vamos clicar aqui no perfil e agora vamos clicar aqui em modificar perfil. Nessa página você tem a opção de inserir uma imagem, uma foto sua e é muito importante que você faça isso para que os seus colegas te conheçam, para que você conheça os seus colegas e também para interação com a tutoria. Nesse campo de descrição, escreva algo sobre você. Depois que você inserir a sua foto e a sua descrição, você pode clicar no botão azul, atualizar perfil. Prontinho, agora aparece o seu nome, a sua foto e também a atualização do seu perfil. Voltando para o painel nós vamos acessar o ambiente de integração do seu curso. É nesse ambiente de integração que você terá acesso a todas as informações do seu curso. Nessa primeira parte, você encontra um fórum de avisos por onde você receberá informações da coordenação do curso. Nesse segundo link, você tem acesso ao contato da coordenação por meio do WhatsApp. Lembrando que esse canal deve ser acessado caso você tenha algum assunto a tratar com a coordenação. Os demais assuntos referentes às questões pedagógicas e de aprendizagem, você pode tratar diretamente com a tutoria. Nesse primeiro espaço, nós teremos um fórum de apresentação, onde você vai poder contar um pouquinho sobre a sua trajetória e também conhecer a trajetória e as expectativas dos seus colegas de curso. No segundo menu, Conheça o Curso, você vai ter acesso ao vídeo de apresentação do curso e também ao link de uma página onde você vai encontrar a estrutura curricular e a organização do seu curso. Nesse terceiro espaço, Conheça a UFMS, você vai encontrar três páginas com conteúdos que são muito importantes para você conhecer a UFMS, se conectar com a UFMS através das redes sociais e também informações valiosas sobre a sua vida acadêmica. Não deixe de acessar. Seguindo aqui, nós temos dois espaços onde você vai poder conhecer mais sobre os seus professores e sobre os tutores que vão te acompanhar durante todo esse processo de aprendizagem. E aqui iniciam os espaços dos percursos formativos de cada semestre, onde você vai encontrar o link de acesso às disciplinas específicas do semestre que você está cursando. Todos os semestres serão liberados novos espaços com a organização dessas disciplinas. Voltando para o painel, agora nós vamos acessar um ambiente virtual de aprendizagem de uma das disciplinas que vocês irão cursar esse semestre. No ambiente específico das disciplinas, você terá acesso aqui do lado direito ao calendário e quando as atividades estiverem com datas marcadas para entrega, essas datas vão aparecer aqui neste calendário. Aqui você também tem acesso ao seu progresso de conclusão e aos estudantes que estão online também no momento. Em todos os ambientes virtuais das disciplinas, você vai encontrar essa configuração. um espaço de comércio por aqui, de ambientação na disciplina, e um espaço específico para cada módulo, que vai se configurar de acordo com a carga horária da disciplina. O módulo de recuperação e o feedback da disciplina, onde você vai poder avaliar o trabalho que foi desenvolvido pelo professor e pelo tutor. O primeiro espaço aqui é um fórum de avisos referente a essa disciplina específica. O segundo espaço é um fórum Fale com a Tutoria. Nesse fórum, você vai ter acesso a um espaço de diálogo com o seu tutor ou com a sua tutora e também você vai ter acesso às informações dos horários de atendimento síncrono da tutoria. Toda semana você terá a oportunidade de conversar com o seu tutor via Google Meet se você tiver alguma dificuldade. Mas se você quiser registrar a sua dúvida em formato de texto, basta clicar no tópico do tutor e clicar nesse ícone Responder. Escreva aqui a sua dúvida e clique no botão Enviar. Lembrando que qualquer mensagem que for enviada nos fóruns de discussão, você tem até uma hora para editar essa mensagem e modificar o texto dela. O terceiro item do ambiente virtual da disciplina é um tutorial que vai explicar de que forma você vai liberar os recursos e atividades dentro do AVA. Aqui, todos os ambientes virtuais específicos das disciplinas estão organizados em formato de trilha de aprendizagem. Isso significa que dentro do cronograma estabelecido para a disciplina, você pode acessar os materiais e atividades dentro do seu tempo. E na medida em que você cumpre com os pré-requisitos estabelecidos para cada recurso, o ambiente vai liberando as próximas etapas. Por exemplo, o vídeo de ambientação do AVA é um elemento obrigatório. Aqui no final da linha, você percebe que tem um quadradinho que está tracejado. Quando esse quadradinho está tracejado, significa que você precisa cumprir com o pré-requisito dessa atividade. Então, você precisa clicar nesse link para concluir essa atividade. Vamos ver como funciona? Olá, tudo bem? Eu sou a professora... Eu cliquei no link... Assisti o vídeo e agora eu posso atualizar a página aqui e o recurso está marcado como concluído. Agora eu posso clicar nessa primeira parte, comece por aqui e eu já tenho a liberação do plano de ensino da disciplina. Eu vou clicar no plano de ensino, vou fazer a leitura, depois eu volto para cá, se não tiver marcado como concluído, Basta atualizar a página que o sistema vai liberar o próximo recurso, que é o cronograma da disciplina. E assim sucessivamente. Acessei todos os recursos até aqui. E aqui eu tenho uma configuração diferente. Eu tenho um quadradinho que não é tracejado. Isso significa que eu posso clicar aqui e marcar essa atividade como concluída. A mesma coisa aqui no próximo item. Pronto, concluí. Essa primeira parte do comércio é por aqui, da ambientação no curso. Fiz a leitura do plano de ensino, acessei o cronograma, assisti o vídeo de apresentação da disciplina, acessei a curadoria e também o currículo da professora. Agora eu posso seguir para o módulo 1. Aqui no módulo 1, eu vou ler qual é a unidade desse módulo, vou acessar o link onde tem as leituras obrigatórias dessa unidade, e vou marcar aqui no final como concluído. A página vai se atualizar e liberar a primeira videoaula. E assim eu vou seguindo aqui na trilha, vou assistindo a videoaula, marcando como concluído. Cheguei na unidade 2, fiz as leituras da unidade 2, vou assistir a videoaula da unidade 2. Chegamos então no fórum de discussão do módulo 1, um. E você pode perceber que a caixinha está tracejada. Isso significa que você precisa cumprir com os pré-requisitos desse fórum para poder avançar para a atividade de check-out de presença. Para cumprir com a participação do fórum, você deve ler com atenção qual é a proposta do fórum, o que está sendo discutido e proposto aqui pela professora da disciplina, e você vai acessar o seu grupo de tutoria, e clicar aqui no botão Responder. Prontinho, fiz a minha participação aqui no fórum, agora eu posso voltar para o módulo 1. Os pré-requisitos do fórum foram cumpridos e agora liberou a atividade de checkout de presença. Eu vou clicar nela, vou ler com atenção o que está sendo pedido aqui, lembrando que essa atividade vale presença, e após ler todas as orientações, se tiver dúvida, eu vou conversar com a tutoria, eu venho aqui adicionar um envio. Essa atividade especificamente está pedindo o envio de um link. Então, eu preciso ter um link para colar aqui e depois eu vou salvar as mudanças para enviar a atividade. Eu vou colar aqui o link da minha atividade e vou clicar em salvar mudanças. Se a atividade estiver pedindo o envio de algum arquivo, a configuração desse envio vai se modificar e você vai visualizar aqui um espaço onde você deverá enviar o arquivo que foi solicitado na atividade. Vou clicar aqui em salvar mudanças e aqui eu consigo ver o texto que foi enviado, o status desse envio e se eu quiser adicionar algum comentário para a tutoria, eu posso fazer isso por aqui. Eu também tenho a opção de editar esse envio ou de remover e fazer um novo envio. Depois que você finalizar a atividade de checkout de presença, a avaliação do módulo vai ser liberada. É importante que você leia com atenção essa orientação, marque como concluído, e depois acesse o questionário clicando nesse link. Leia as orientações que foram deixadas aqui pela professora, e clique aqui no botão tentar responder o questionário agora. O sistema vai indicar que o questionário tem um limite de tempo de 4 horas e que o cronômetro começará a contar a partir do momento em que você clicar nesse botão azul, iniciar a tentativa. Se você tiver certeza que deseja iniciar a tentativa nesse momento, você pode clicar no botão azul, iniciar o preenchimento do questionário. Lembrando que na avaliação de cada módulo, você terá duas chances de fazer o questionário. Em cada tentativa, o sistema irá sortear 10 questões referentes aos conteúdos do módulo. Se você não alcançar a média na primeira tentativa, você poderá iniciar a segunda tentativa, lembrando que as questões da segunda tentativa serão diferentes da primeira. Finalizando o questionário, a gente encerra essa primeira trilha de aprendizagem do módulo 1. E assim que você finalizar, a primeira tentativa do questionário do módulo 1, o sistema vai liberar acesso ao módulo 2 e assim sucessivamente. E se você tiver alguma dúvida técnica sobre o uso do Aval FMS, você encontra informações de suporte aqui no rodapé do ambiente virtual de aprendizagem. Aqui você tem o e-mail do suporte.ufms.br e você também consegue acesso via o WhatsApp. E não se esqueça, qualquer dúvida sobre conteúdos ou sobre o desenvolvimento das atividades, você pode contar com o apoio da tutoria. Se você tiver dúvida sobre quem é o seu tutor ou sua tutora, você pode acessar aquele link que eu te mostrei no Ava Integração e entrar em contato com a coordenação do seu curso.